mano, Antônio Morganinha dos dois lados Aí acabou a por real, ó Vai ter que ser cards, rapaziada Como eu não tô vendo o jungle dos caras, vamos de cards Tamo contra Talon, galera Fudeu, tá? Fudeu Full clearzinho de baixo pra cima padrão, galera, ó Sem mistério, sem medo de ser feliz E tô contra Chaco Então é bem provável que ele pode me invadir, mano Eu tenho que ficar ligado, ó hum, Não vou ter pressão mid, hein, mano Então o invade vai ser real, ó ah, esse Camillezinho arrebentou o cara ali. Bot já matou. Show de bola. E eu vou potar, porque tem chance do Chaco vir aqui, mano. Hum, podia ter avisado que ele ia é mid, hein, mano. Nossa, que vacilo, velho. Eu podia muito ter avisado. Vou encostar nessa wave aqui só pra pegar a catapa e avisar que o Chaco desceu, ó. Um, dois e. Agora. Catapa! Vou ver se eu seguro a wave pro cara aqui, ó, mano. Nossa, eu tô sendo humilde, hein? Ó, se top, tem para pra fazer. Skipei meu golem, mano. Esse deixa meu farm um pouco desalinhado, tá ligado? Ah! Eles vai, tô na hora, família! Nossa senhora, aí é muito unlucky, velho. Pô, ia matar o Chaco legalzinho ali, mano. O bagulho ia ser gostoso. Aí brotou só os pitbull do cara, né? O Chaco já tá querendo vir mid, vou ter que dar cover pro guerreiro aqui. Vou farmar o wave junto com ele, porque o Chaco tá aqui e a gente sabe disso, mano. Aí, só puxa aí, campeão. Vamos deixar os last hit pro você. Cuidado pra não tomar solado aí pro Chaco, e é isso. Ó, o golemzinho nível 1, já vamos eliminar ele. Ficar esperto pra ajudar a puxar o wave top, porque o Chaco vai lá... É, vai ah, lá, sei nós já imaginar, viu? O Chaco vai conseguir ser solado ainda, Shaquinho. Uh! E mais uma wave suculenta pra nós pegar, será? Deixa eu ver. E o gameplay do Chaco é bem imprevisível, né, mano? Acho que eu vou é frisar o wave pro guerreiro aqui, ó, mano. Pronto. Vamos ter que dar o um alt -tab aqui, quem puder lançar a brabo. O, Chaco, o Talon meou, mano, eu tô morto. Ah, é. Morri, família, hold base. Família chegou na contenção, eu posso apertar um R aqui pra ajudar no damage. Nice, morreu um, morreu o outro, foca a caixa, foca a caixa, nice tentativa. <risos> Joga lá pra ele, pernada! <risos> Linguada! Close, close, close, quase, hein, mano. Se o Talon vier aqui, paciência, mano, mas eu vou startar esse arauto pra punir o cara. Maravilha Blue dele nasceu Aaronguix também Acho que eu vou no blue primeiro Posso morrer pro Gnar? É... é guinarzinho Tô sabendo O cara tem o babá E o Talon pode vir reto em mim Só que eu tenho Exaust E se o Talon aparecer E eu exaustar ele Tá suave Ajuda aqui Dá uma mini puxada Deixa o Arauto só cabecear E é isso Ó, avisar que aqui tá a minha O mapa tá totalmente escuro Nós não temos visão de nada ó. Literalmente Nós não temos visão de nada Põe, eu tenho muito que ficar Com esses caras no mid aqui Né, mano? Eu sei disso Eu vou abraçar eles aí de fato, vai morrer todo mundo aqui, galera. Vai, vamos abraçar, velho. Calma. É útil, será? Voltar. Devo matar ninguém. Ó, matou. Ó, está bom, hein, mano. A gente tá ganhando essa luta sem o Kong, ó. É literalmente isso. Será que a gente ganha a luta? Ai, a cena não podia ter errado. Comeu. Hum, dois flash por um Tá bom, três por dois, velho sem o Kong Só que nós... Perdeu a torre do mid, então foi bom pra eles, né Se nós pegar o drag, tá valendo Mano, vou startar esse aqui que se foda, rapaziada Loucura, loucura mesmo, de loucura Opa! Opa! Volta aqui, Zé Esse aqui é o clone do Chaco Não mata ele Beleza Beleza, vai acabar o ult dele no meus olhos vai, mas ele me mata igual, mata, por ser um talon, morri Quase que eu curo, hein, mano Olha isso, eu tô, eu tô 2x4, né, tipo, eu tô crime no jogo, mas olha o tanto de farm que eu tenho em frente desse chaco Mano, eu tenho quase 60 de farm a mais, mano Caralho, 60 de farm a mais na jungle, mano, é mais de 12 campos, velho 13 campos, sei lá, né Olha isso, vai vir uns spitbull rosnando atrás de mim, mano, rosnando, tá tudo aqui, ó Tá tudo aqui, ó o tanto, olha o tanto Ai, o Gnaizinho veio até aqui, velho. Ai, o Kong, ele, ele, Kong tá indo tá indo pai, bora, bora, bora Aí, aí, aí, amassa, massa Bora Vamos que dá nós vamos que dá nós Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui Mentira, ele foi pro matinho Cadê o Chaco, mano? O Chaco sumiu, olha Mano, que cheirinho que esses caras já tá no baron, mano Ai, meu Deus, eles estão no baron, Realmente, né, mano eu não consigo roubar isso. Tem que conseguir matar alguém, né? Não vai matar ninguém. Beleza. Nós luta isso? Será, Oi, mano? Eu não Deixa pra mim, deixa pra mim Pega, Penta Kill Penta Kill, galera Olha o Penta do Cards aí Primeiro Penta de Cards dessa season Pera aí É, pega Sente o feeling, sente a vibe, galera Vai sentindo, vai pegando Opa, base, cansei Penta igual a Prime Fica à vontade pra vir se aí, meu príncipe Pelo amor de Deus, né? Nossa, não vai morrer aqui, mano Calma Calma aí que eu já agradeço todo mundo, rapaziada Golden, aguanta, Golden Eu vi que teve resumizão até do Golden aí Que é subzão nossa, e ele é gringo Ai, meu Deus, eu tô sem zonas Vai mata aqui, pelo menos Um machucou a bolinha, hein nossa, eu tô dando muita bolinha de caneca aqui, mano, na incomodância. Olha o ult, mano, esse ult vai pegar muita kill. Olha meu boneco, caramba. Not yet, Golden, not yet, bro. Mano, tô muito poderoso, hein, véio? só que meu time parece que não tá na mesma. Vou acabar fazendo o void mesmo, mano, porque uma hora ou outra os caras devem fazer MR, né? Vontade de ir pra cima desses caras e me jogar no meio deles aí, sério. tentando lançar uma nervosa aqui, galera. Vou apertar R. Vamos ver o que vai acontecer nesse R. Se liga. Nossa senhora, dá muito dano. Ai, Camille, não empolga, não, Camille. Pelo amor de Deus. Matei na Neandre. Nice, tem Baron. Olha a base caindo. Pega. Nossa, não foi. Pegou, não. Na... Me... Ah, mano, aí o Jockster também peidou na farofa, foi. Fodeu, mano, nós temos que abraçar aqui, ó, velho. Nós vamos ter que abraçar aqui atrás. Não, Jocão, nós né? tava botando mó fé na intensidade do Jocão ali. Vai, velho, solta, deixa eu matar o cara, velho. Bora, aquele ali já tá morto, mano. Matei o Brence também. Tem dois mortos, mano. Eu, eu, eu morro atirando. Eu morro atirando. Eu morro atirando. Aí, ó, já mato o outro. Eu tô atirando, velho. Vambora, vambora. Confia no cartão, mano. Confia. É isso, galera. Caramba, nós tá salvando o jogo, hein, mano. Nós tá salvando o jogo, mano. <risos> galera, maravilha, hein, mano. Acho que, eu, acho que eu tô conseguindo segurar esse jogo para nós. Tô conseguindo. Ganhar, entre aspas, só por ser cartos, tá? Se eu tivesse de Fiddle ou Morgana aqui, eu não estaria fazendo as coisas que eu tô fazendo de cartos esse jogo. Meu Deus, vamos de rush mid, velho. Vamos de rush mid, velho. Vamos de rush. Foda-se. Go, go, go, go, go, go, go. Foda-se, foda-se, foda-se, foda-se. Cura eu aí qualquer coisa, tá? Aí, valeu. Bora, bora, bora. Os caras querem rushar? Nós rusha também, mano. Bora, bora. Nós sabe brincar de rushar aqui também, a base... Olha eu né? na incomodância, mano. Eu quero morrer, eu quero morrer, eu quero morrer pra apertar R, mano. Vou apertar R, foda-se. Olha o dano. Toma. Só foca, mano. Só foca o bagulho. GG, rapaziada. Chama... Ah! Chama nessa porra, rapaziada. Só quem confiou nessa vitória aqui, manda a Rosinha no chat aí, pelo amor de Deus. Só quem tá à vontade, quem viu os altos e baixos que nós passou essa partida aí, manda Rosinha, galera, pelo amor de Deus. Deixa eu fazer carinha de marrenta aqui. Jogaço! Pega! É! Joga o seu mandou a troia, mano. Se a gente andasse em bloco ali, um andando junto ali, vocês estão ligados na outra palavra lá também, não tinha como perder. Era só andar juntinho, mano. Maravilha, tropinha! Will I got the bag, tell a friend, she got some ass, bring it in. I'm trying to know who's here. Will it I got the bag, tell a friend, she got some ass, bring it in. Bitch, I'm the new CNN, Jesus Christ, hallelujah. I